Mas acontecem coisas tremendamente revoltantes. Eu conversei, já falei isso para o grupo e vou falar aqui novamente. Eu conversei, aliás, a esposa do pastor Ângelo falando comigo ao telefone, isso o ano passado. Tamanha foi a consternação que eu tive quando ela contando. Porque a irmã Débora, a esposa, a doutora Débora, a esposa do pastor Ângelo, ela tem história em nossa igreja. A infância, a adolescência, a mocidade, toda voltada né, para a igreja na década de 60, 70. O pai dela foi um, um maestro reconhecido. Quem não conheceu aqui o, o maestro Boanerges? Fez história nos corais aqui no estado de Pernambuco, principalmente aqui na cidade de Recife. E a irmã foi embora para a Europa né, com, com o esposo Ângelo. E lá... Na Europa, Deus, Deus esteve sempre com eles e teve uma, uma enfermidade da filha dela e ela passou por aflições, e Deus prometeu que curaria como curou, definitivamente. E ela chegando aqui na cidade de Recife, a, a sogra dela cantando no coral de Casa Amarela, olha, vamos ao, ao círculo de oração, ou foi a mãe, ao círculo de oração, não, ao ensaio do coral, e foram. E chegando lá, ela, ela reviu né, as, as irmãs hoje, hoje casadas, colegas daquela época de adolescência, mocidade, aqui na igreja de Recife. Olha, olha Débora. E o maestro deu a oportunidade à irmã Débora. A irmã Débora, em pleno ensaio do coral. A irmã Débora deu testemunho lá na como Deus fez na França com ela, como curou radicalmente a filha dela, e foi um verdadeiro Pentecostes no ensaio do coral. As pessoas, a notícia correu, ela foi chamada para um círculo de oração, e lá também deu testemunho, é, foi um verdadeiro céu aberto, né? Deus derramou do seu poder, da sua graça, avivou a igreja, e dali, então, outra irmã chamou Débora, minha amiga, vamos lá para onde eu dirijo o círculo de oração. E Débora foi. Mas quando chegou lá naquele círculo de oração, já viu o clima diferente. E depois a irmã chegou cá junto de Débora, não é? Com vergonha e disse, Débora, minha amiga, me desculpa, mas eu não vou poder lhe dar oportunidade. Débora, como já sabia, disse: não, irmã, não se preocupe. Eu já conheço a história. Minha filha, olha, quando você falou no coral, falou no círculo de oração, a história chegou no Templo Central. E a ordem é pra gente não lhe dar oportunidade. Veja só, vejam só vocês que absurdo. E a partir dali, a irmã Débora calou-se. E o milagre que Deus operou na filha dela não pode pode ser contado nas congregações, nas reuniões, para aumento de fé dos demais irmãos, simplesmente porque Ailton José Alves e sua administração não permite. Então, são coisas como essas que nós não temos a menor dúvida de que Deus está dando um basta nesta administração idólatra e desastrosa. E eu digo mais uma coisa, não é só Ailton José Alves, mas todos os, os pastores, evangelistas que fazem parte deste ministério, desta diretoria, que calam-se covardemente, porque a obra é de Deus, a obra não é de homem. Homem nenhum derramou uma gota de sangue. A igreja foi comprada com alto preço, como é que um homem se apropria indevidamente de uma igreja como a igreja do estado de Pernambuco para impor o legalismo e fazer com que todos os obreiros se calem e se submetam às suas ordens antibíblicas? Então, eu quero dizer que nós continuaremos aqui, sim, denunciando, lutando e ficando sempre à disposição das ordens de Deus, custe o que custar, para fazermos aquilo que lhe agrada, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, quando nós ouvimos um testemunho desse, contado pelo nosso irmão Josué, sobre o grande testemunho da irmã Débora, e sobre a, o tolimento, não é a proibição da serva de Deus, de compartilhar com a igreja o milagre que Deus realizou na sua vida, por parte de Ailton José Alves, a proibição por parte dele, não é? a gente vê claramente, irmão, que essa gestão está enlouquecida, está embrutecida, não é? está sendo orientada por um sentimento, um espírito de tirania, um espírito ditatorial, um espírito de formalidade, um espírito, todo tipo de espírito, irmão, menos o Espírito Santo de Deus. Existem duas razões, irmãos, para que haja essa proibição. A primeira, inveja, desespero, inveja, porque Deus não usa mais esses homens. Então, eles têm inveja daqueles que Deus ainda usa e que Deus ainda fala. O segundo motivo é o medo, o terror, o pavor de que essas pessoas, ao testemunharem, abrirem a sua boca no púlpito da igreja, Deus não os tome poderosamente para desencapar a podridão desses homens. Essa é a mais pura verdade. Haja vista que os irmãos observam que grandes homens de Deus, que Deus usa poderosamente, virando-se para o púlpito, para falar com líderes, com pastores, com obreiros, não são convidados para a escola bíblica de obreiros na nossa Assembleia de Deus. São sempre convidados aqueles mesmos amiguinhos do presidente. Né? E aí a gente vê aquelas mensagens requentadas, aquelas mensagens fabricadas e quando homens de Deus da nossa igreja, irmãos, escalado pelo presidente para ministrar a santa e gloriosa palavra de Deus que nós temos, a maioria são homens de Deus sérios, homens que oram, que jejumam, que sacrificam a sua vida para trazer pão quente para a igreja. Mesmo diante do sacrifício desses homens, irmão, o Espírito de Deus não atua, porque os acãs, as pedras de tropeço, estão introduzidas na liderança principal da igreja. E o que é que nós vemos? Decepção sobre decepção. Homens de Deus que se consagraram, que a igreja espera uma palavra quente do céu, Deus termina permitindo o bloqueio, permitindo, Termina permitindo, irmãos, não é? que o Espírito de Deus não atue como deveria, Exatamente por quê? Porque a liderança principal da igreja está corrompida, está desviada, está jaquitante, soberba, agindo com hipocrisia, com inverdades. E com isso a nossa igreja vem sofrendo, nós não vemos mais, irmão Josué e queridos irmãos do grupo, aqueles cultos pentecostais, aqueles cultos fervorosos que nós víamos antigamente quando pessoas como a irmã Débora e outros usavam, o púlpito da nossa igreja, para falar, para pregar, para testemunhar. Isso acabou. Mas uma coisa é certa, como diz um servo de Deus, certa vez ele disse, que eles calaram e continuam calando os profetas, os homens e mulheres de Deus na nossa igreja. Nessa gestão de Ailton José Alves, orientada por ele, pelo seu filho, e por aqueles que agem e pensam como eles. No entanto, eles não conseguem calar as redes sociais. Que Deus abençoe a todos, irmãos, em nome de Jesus.